E aí galera, tudo bom? Meu nome é Davi Cardoso, tá? Do YouTube, vocês adicionam o no nosso canal aí Hoje eu vou te ensinar a vocês como lavar uma vela dessas aqui de filtro A maioria das mulheradas aí, ó, vem com a buchinha aqui, fica lavando, lavando, lavando e não sai nada, né? Da sujeira O que que minha mãe me ensinou? Uma ideia da dona Raquel, né? Você vai vir pegar a buchinha, a, essas pedras de amolar faca, ó, tá vendo? Pedra de amolar E você vai fazer isso aqui, ó Ó, presta atenção Vai pegar a pedra, ó. Você vai girando, ó. Vai fazendo isso em toda.. Em toda a peça, toda a vela do filtro, ó. Rapidinho vai sair, Você vai evitar de gastar aquele tanto de água. Ó, tá saindo, tá vendo, ó? E a velinha vai ficar limpinha rapidinho, igual essa aqui, ó. Tá vendo? Como ela ficou limpinha. Né? essa é dica que eu tô passando para vocês agora que é pra vocês evitar o consumo de água excessivo né? deixar uma vela limpinha rapidinho do seu filtro e sem gastar muita água. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho aí, compartilha e adiciona o no nosso canal. Obrigada a todos, até mais.